Você sabia que existe uma verdade melhor para sua vida? Uma alegria que às vezes você não está esperando e você tem vivido em tristeza, você tem ficado chateado, você tem se sentido pobre. Até miserável em alguns aspectos, de realmente sentir que não prosperam, as coisas não funcionam. Mas existe algo melhor, algo maior, uma notícia boa pra você? Essa notícia não é a Betina, sabe? Aquela que fala que você vai enriquecer milhões. Pelo contrário, essa notícia ela é de graça. E não é de graça porque você ou eu merecemos. É de graça porque é pela graça. É um favor imerecido. Sabe qual é essa notícia? Essa notícia é que eu, você e todos que a gente conhece, nós somos como um fazendeiro que vive custando pagar os boletos, que não tem dinheiro pra nada, que não consegue fazer, sabe, a conta do demais da água ali, da energia, sem ter que abdicar da picanha ou do churrasco ou daquele presentinho no final do mês. Às vezes a gente tá precisando de dinheiro, a gente tá precisando de coisas e não sabe por onde começar. Imagina que a gente é esse fazendeiro então, que tá lá, sem dinheiro pra nada, custando comprar uma roupinha na Renner pra mulher e vivendo assim por muitos anos. Só que de repente alguém vira e fala, ei, eu já estudei um pouco de geologia e essa terra aqui da sua fazenda, ela tem petróleo aqui embaixo. Você deixa eu furar? E aí se ele falar deixo e aí começa uma escavação e todo mundo fura e de repente acha petróleo na fazenda todinha e esse homem fica rico igual aqueles sheiks árabes, sabe, que tem? Super rico e todos os problemas financeiros foram resolvidos porque o tempo todo existia uma riqueza guardada ali pra ele, ele só não sabia disso mas a partir do momento que ele aceita, o que, que acontece? Tudo é feito novo porque você descobre aquilo que estava lá o tempo todo, mas você só não tinha acesso. E aí você começa a experimentar de outras coisas, de uma paz, de uma tranquilidade, de uma prosperidade, de um sentimento de ser agraciado, de ser amado, de ser favorecido, de, poxa, eu não sou a pior pessoa do mundo e sim, eu consigo as coisas que eu preciso. Pois bem, esse fazendeiro somos nós. E essa pessoa que vai falar pra gente que existe algo bom é a Bíblia. Ela diz que existe algo bom que está disponível para nós o tempo todo. Ainda que a gente esteja passando por um momento de miséria, existe algo bom. E isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com salvação. Isso tem a ver com amor, isso tem a ver com Jesus. O poço de petróleo, aquilo que vai mudar as nossas vidas, aquilo que vai trazer uma realidade de graça, uma realidade de favor, uma realidade de prosperidade, que não tem só a ver com dinheiro, mas das coisas se sentirem melhores, é Jesus na nossa vida. A palavra de Deus diz, lá em Atos 8, 5 e 8, Nós temos coisas boas, porque Felipe anunciava-lhes a Cristo, e houve grande alegria naquela cidade. Quando a gente fala de Jesus, existe alegria. E geralmente, quando a gente está com problema, a gente fica muito triste. O que eu quero dizer para você hoje é que se você aceitar ler a Bíblia, se você aceitar buscar de Jesus, se você aceitar tentar entender como Jesus é e por que, que tantas pessoas dizem que é tão bom quanto um posto de petróleo, coisas boas vão acontecer e a alegria do Senhor será derramada. Eu vou fazer sete vídeos para falar sobre isso, curtinhos, mas para dizer. Que existem coisas maravilhosas a seu respeito. Que a Bíblia diz sobre você e que talvez você não saiba. Porque não é só sobre quem é crente, só sobre quem é católico, só sobre quem já batizou. É sobre todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todos aqueles que crerem nele não pereçam, mas tenham salvação. Ou seja, tenham vida eterna. E eu convido você a assistir. Eu espero que você se descubra num poço de petróleo, num lugar de riqueza e saia desse ambiente de tristeza. Existe um Deus que me ama e te ama e que quer nos fazer felizes. Amém? Que o Senhor te favoreça.